Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Olha, irmãos, com relação a este assunto que os irmãos perguntam, os irmãos é, é, debatem sobre a embriaguez e o orgulho exacerbado de alguns gestores da nossa igreja, da nossa IEADPE, isso emana lá do Templo Central. Os irmãos veem agora não é, essa publicação da Bíblia do Centenário, é, o orgulho, a falta de, de humildade do presidente da nossa igreja, que no final né, do histórico da igreja, ele coloca a sua foto em destaque sobre os grandes homens de Deus que o antecederam. A falta de umidade é muito grande. A coisa é tão séria, irmãos, que gestores desequilibrados, nós temos um aqui na nossa região, aqui na nossa região de Garanhuns, eu não vou citar o nome agora e nem quero citar, mas ele quando ouvir vai saber que é dele que nós estamos nos referindo, porque envolve o nome de outras pessoas. Né? E ele, a, a filha desse gestor, uma menina de direito, uma menina de exemplo na igreja, namorou por um período com um rapaz direito, um rapaz exemplo na igreja. E o namoro acabou, como qualquer um outro pode acabar. Né? Eles encerraram o namoro. E esse gestor doente, desequilibrado, orgulhoso, dissimulado, ele queria, por fim da força, que o, que o rapaz, o jovem, pedisse perdão na igreja por ter terminado o namoro com a filha dele, do gestor. Ele queria que o rapaz pedisse perdão, alegando o seguinte, que ele é um pastor conhecido, não é? um pastor de nome, não é? e que o rapaz tinha é, desonrado a família dele, como se o rapaz tivesse, irmãos, e a filha desse gestor tivesse pecado. É? é um homem, irmão, que ele não se preocupa, esses homens estão tão loucos, que eles não se preocupam nem com as filhas, nem com os filhos porque imagina irmão, se esse rapaz pedisse perdão na igreja por ter acabado o namoro com a filha desse gestor, desse gestor envaidecido, esse gestor desequilibrado, o que ia ficar o comentário na igreja, irmão? Alguém ia querer saber por que o rapaz pediu perdão, e aí ia ficar a especulação, será que ele avançou o sinal contra a filha do pastor? Então esses homens estão tão loucos, que não pensam nisso isso foi aqui na nossa região, a região de Garanhuns, um gestor muito conhecido, ele quando ouvi esse áudio, ele sabe que eu estou falando e me referindo a ele, né? a filha dele e o rapaz um namoro de crente, não é? um namoro sincero, mas o namoro chegou ao final, e esse gestor louco, desequilibrado, queria que o rapaz pedisse perdão na igreja pelo fato de ter acabado o namoro com a filha dele, alegando que ele é um pastor conhecido, não é? e esse rapaz tinha ofendido a família dele. Veja até que ponto chega. Então, gestor, o senhor vai ouvir esse áudio, e o senhor sabe de, que, de quem nós estamos falando, é do senhor mesmo. Nós não vamos falar o nome para preservar a sua filha e o rapaz, que são dois crentes e namoraram como crentes. Esse mesmo gestor, que queria que o rapaz, um jovem de bem, né, pedisse perdão na igreja pelo fato de ter acabado o namoro com a filha dele, desse gestor. Ele certa vez obrigou um jovem a pedir perdão na igreja. Né? O jovem, com aquela ideia de que a consciência estava pesando, que na realidade não é consciência pesando, é a lavagem cerebral, irmãos. Que os jovens, os irmãos da nossa igreja recebem desses homens desequilibrados, desse sistema iutiano implantado na nossa igreja há mais ou menos 20 anos, e ele exigiu num culto de santa ceia, a igreja lotada, que esse jovem se levantasse e pedisse perdão, e ele disse assim, irmãos, o jovem, o jovem fulano de tal, ele está com a consciência pesada, porque ele foi em uma reunião, aí uma reunião qualquer, foi as expressões que ele usou de outra igreja, e ele quer pedir perdão à igreja, o rapaz tinha ido a uma reunião de uma igreja séria, irmãos, e esse jovem conversou comigo antes e eu orientei ele. Resultado, esse jovem pediu perdão na frente de todos. A igreja ficou especulando por que ele estaria pedindo perdão, se ele teria pecado. Resultado, esse jovem hoje está fora da igreja, porque desde o dia que ele pediu esse perdão, tá certo, irmão, que ele começou a se entristecer, indo de uma igreja a outra, e hoje ele está fora da igreja está literalmente afastado dos caminhos do Senhor, exatamente por culpa única e exclusivamente desse gestor desequilibrado, que exigiu que esse jovem, um jovem de Deus, um jovem atuante na igreja, pedisse perdão perante a igreja, simplesmente pelo fato dele ter visitado, irmão, uma reunião, que não foi nem um culto, foi uma reunião, não é, promovida por outra igreja aqui em Garanhuns, não é? Tá certo Então, esse gestor aqui da nossa região fez isso, irmãos, porque essa reunião foi aqui na cidade de Garanhuns e esse gestor desequilibrado fez esse jovem passar por esse constrangimento e o jovem está fora da igreja hoje por culpa exclusivamente desse gestor.